Vocês que vão assistir a essa matéria, sintam-se gratificados, porque se vocês assim não procederem, eu, o Wolverine, vou aí e arranho a bundinha de vocês com as minhas garras, falou Isaac Bardavid.